e de no terceiro andares plásticas e o meu trabalho consiste em equilíbrio de objetos, objetos dos quais foram encontrados na rua e foram abandonados, e eu peguei neles e dei-lhes um sentido. A partir deles eu faço uma instalação de equilíbrio e a partir desse equilíbrio dessa singela fraqueza do equilíbrio entre eles, causou-me uma frustração, que eram as suas quedas. E através dessa frustração eu baseei o meu trabalho e provoquei eu própria as minhas quedas. Através daí eu faço um vídeo, uma animação, onde se pode ver as minhas peças em equilíbrio e em desequilíbrio. Olá, meu nome é Manuel Carvalheiro. Esta é a minha armadura. O meu processo criativo ao realizar esta peça só... começou numa uma dificuldade técnica. Queria puxar-me um bocadinho, fazer uma coisa diferente e aproveitar o último ano de licenciatura para realizar esta obra.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 a mesma forma, e uso um bocadinho de cromatismo para brincar com isso, para ver onde é que, onde é que eu encontro o eu nesse processo que é sempre e é sempre igual, e normalmente obtenho objetos que parecem brinco, brinquedos de infância, e no fundo é, é um pouco isso, é conversar com o meu antigo eu para construir alguma coisa no meu agora. Começo sempre com a intenção e com a vontade, geralmente ando sempre à procura da cristalização de uma ausência de um corpo. Uh, depois desta fase, vem a fase de, do isolamento numa comunidade, onde tem que haver tempo para mim e para a relação com o outro, onde faço registros, fotografo, uh, captação de som e de vídeo, uh, e é isso que vai alimentando o meu trabalho, tanto essa documentação e esses registros, tanto como a minha intenção e minha vontade já previamente definidas. Toda a escolha de materiais e toda, uh, todos os suportes, um,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 e, basicamente, é isto. Olá, o meu nome é Gabriela Marques e este tem sido o meu mais recente trabalho. Eu tenho trabalhado sobre as sombras e sobre a imagem que estes objetos construídos por mim conseguem produzir. Tem sido um processo interessante porque não é algo físico, não, não estamos a falar de tinta, estamos a falar de uma imagem que vivo naquele momento e, consoante várias características, podem ser exteriores à obra ou então manipulados por mim, como a tonalidade da luz, o ângulo da luz, um, o local da onde, onde as imagens vão ser projetadas, entre vários outros, a maneira como o papel reage e habita no mundo, que é muito efêmera e sensível, tem sido um processo bastante interessante. Que passa muito pelo registro, por tentar fixar estas imagens na tentativa de compreender a maneira como elas cruzam, como elas, como, como elas reagem à luz de diferentes formas e conseguem produzir diferentes imagens só com um pedacinho de papel. Um, interessa-me interessa o promenor e interessa-me este lado mais sensível um, das coisas.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 Talvez onde, onde tem mais escolha é só que, quando eu encontro os, os, os móveis ou os, os, os ramos, escolher se os vou usar ou não, se me agradam ou não. Mas é a única parte mais racional da coisa, pois o resto é ir construindo, ver como é que se inclui. Então, a água, o espaço o universo feminino, assim como as memórias corporais, são tudo temas que me inspiram e nesse universo e após de um estudo prolongado acerca das coisas que me acontecem é que surgem os meus objetos na minha criação, procuro sempre buscar a relação mais íntima das coisas e por isso é que estas são as grandes temáticas que me acompanham, assim como que falam sobre o mesmo, porque acredito que quanto mais íntimo, mais universal se torna e é isso que eu busco é no meu trabalho, é a busca dessa intimidade. Uh, tá. O meu processo criativo acho que é um bocado extenso no sentido em que engloba muitas coisas. Um, e por isso é um bocado difícil de, de especificar. Mas, mas se é, do, se é se, se, quando falamos nisso falamos de onde é que vêm as coisas é, é do cotidiano. E é a partir daí que tudo surge como agora. Estou aqui a fazer uma uma uma palmilha para uma bota e que futuramente vai ser uma peça e é daí que surge o meu processo criativo e a partir daí é pôr em prática com aquilo que há à mão seja isso madeiras, cartão ou outro material qualquer. Então é isso, né? O meu processo criativo passa muito pela ideia do tempo e pela ideia da terra. Então o que eu trabalho é principalmente ligado com a ideia do fóssil, com a ideia da forma, mas também com a ideia da preservação. Por isso, até tenho fresquinhos <risos> com blor e faço experiências com blor, faço pinturas com blor e tento manuseá-lo de certa maneira, aquilo que vá ao encontro da peça, para ter a principal ideia mesmo do, da preservação e do, do tempo geológico. Então, o meu processo artístico parte de momentos do quotidiano ou de reflexões que eu faço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 E estou no último ano do curso de artes plásticas, na Esad E o meu trabalho parte sempre da reflexão e dos pensamentos que tenho do, da minha vida e do mundo onde vivemos. E a diferença que existe na, na minha vida agora e na que existiu no passado. E de que modo é que as coisas que temos hoje em dia nos influenciam. Um, no sentido em que hoje em dia eu acho que vivemos um instante, tudo muito rápido devido a todos os aperteixos tecnológicos a que temos acesso e acho que e acho que isso fez mesmo com que a nossa perceção acerca do tempo mudasse. Ou seja, um minuto agora, não para mim, não é o mesmo que um minuto, por exemplo, no, no tempo dos meus pais onde não existia telefones. E acho que tudo isto influencia o nosso crescimento e a nossa maneira de percepcionar o mundo e mesmo a nossa forma de viver, ou seja, as relações que temos com com as pessoas fisicamente e, por exemplo, os objetos descartáveis que usamos todos os dias também acho que contribuem muito para essa aceleração de medida do tempo e sobretudo para uma vida sem uma base real sólida. Uh, bem, uh, especificamente neste trabalho, uh, provém realmente do meu amor de banda desenhada e o meu processo criativo sempre foi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 Neste trabalho, eu senti muita necessidade de me soltar dos detalhes. Sendo a revisaria uma coisa muito meticulosa, muito, muito pequena, com demasiados detalhes, senti mesmo a necessidade de me libertar disso e acabei por fazer pinturas mais soltas, uh, passando mais tarde para serigrafias. Então, o meu processo criativo começa muito pela procura de materiais e por uh, encontrar. Uh, às vezes, vou mais ao encontro de produtos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 que uso para fazer a minha própria rede e vem tudo um pouco daí. Eu penso que o meu processo criativo esteja muito influenciado pelas práticas com as quais eu tive contato desde pequena, como a pintaria e a costura, que influenciam totalmente o meu tipo de trabalho neste momento. Eu tento sempre pegar em materiais do meu, do meu cotidiano, das minhas rotinas, materiais que me sejam íntimos e tento sempre transportar isso de alguma forma